Fala galera, o seguinte, eu tô aqui no lounge do Clash of Clans, no mundial aqui na Alemanha, em Hamburgo mano. E aí eu resolvi fazer um vídeo pra poder pegar a nova skin do esqueleto Esqueleto Rei, mano, o negócio tá doido, olha isso aqui, ó Visual do Rei Esqueleto Vou pegar ela e vou mostrar pra vocês também um ataque com os fantasmas Tá maravilhoso, rapaziada Bom, vamos fazer tudo isso daí, tá tudo improvisado, mas vai dar certo Bora lá então, vamos ver como vai ser aqui, ó Primeira coisa que eu vou fazer é pegar, né, a nova skin aí do Rei o Rei Esqueleto, já peguei ela aqui Olha que beleza, vamos colocar ela já pra funcionar Resgatar também o livro dos heróis Tá valendo, o livro dos heróis também Já peguei, agora é o seguinte Vamos mudar aqui, né, a aparência do nosso rei Mudar, alterar o visual do nosso rei Foi pro Rei Esqueleto Olha que louco que tá o Rei Esqueleto, mano Que doideira Ih, caiu o braço, mano Meu Deus Bom, vamos lá então, peguei aqui o nosso Rei Esqueleto Tá aqui, ó, tá aqui, ó, cadê? Ó, olha ele aqui, ó, eita, pô Tá aqui ó, tá aqui ó, olha que beleza, rei esqueleto tá top demais E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atacar com os fantasmas, isso mesmo Muita gente farmando com os fantasmas, a gente vai atacar com eles e mostrar pra vocês como funciona E como eles estão apelão mano Bora lá então, fazer um ataque aqui de farm, só pra mostrar Então eu volto assim a achar uma vila boa mano, beleza? Então bora lá É isso rapaziada, voltamos, já tem aqui ó, uma vila com 600 mil de ouro Quase 500k de... De elixir E mais 3600 de Dark Vou mostrar pra vocês Vamos atacar então com o Fantasminha Eu, eu trouxe aqui alguns até alguns terremotos Tinha sobrado lá do ataque Que eu tinha zoado é, Pra fazer um vídeo E então já tá aqui também no meio Mas acho que nem vai precisar muito Bom, vamos fazer o seguinte Vamos quebrar aqui, ó A gente quebra aqui Pra poder abrir ali também E aqui, ó A gente vai quebrar Vamos tentar dar PTzão, né? Então a gente vai quebrar aqui, ó E aí a gente abre caminho pros fantasmas NEC de rolê, bora lá então vamos fazer a doideira, vamos abrir aqui uma linha de fantasmas olha que doideira meus amigos e bora ver aí o que que eles vão fazer o estrago que eles vão fazer botar aqui os, os heróis também pra dar aquela ajuda e bora lá vamos pra doideira, olha lá o, o rei esqueleto aqui rapaziada, olha o rei esqueleto mas mano, prestem atenção nos fantasmas chegou, colou, bateu, já era meu amigo vai limpando a vila que é uma beleza ó, vamos dar aquela cura aqui nos Fantasminhas pra dar aquela ajuda também Tirando a rainha do jogo Já tirou a rainha do jogo E aí a gente vai subindo aí pra tentar buscar esse PTzão E limpar essa vila Olha ali ó, os, os fantasmas ali Batendo bastante A rainha ali tá apanhando, vamos ter que ajudar ela ali Deixar mais vida pra ela A gente vai fazendo um farmzão Com os fantasmas, mano ó A gente consegue resolver Olha aqui, o fantasminha levou aqui uh, O centro e vila O reizão tá vivo aqui também, tá tranquilo a vila tá quase derrubada aqui. Aí, meu amigo, aí já era, né? Ainda tem aqui umas arqueiras que eu posso distribuir aqui. Quatro arqueirinhas, só pra também usar, né? E aí a gente vai aí tentando dar PT nessa vila pra poder pegar tudo que tinha de recurso. É muita coisa. Olha lá, já derrubou ali. Os fantasmas são muito fortes, realmente. Tão muito fortes, então já ajuda também. Olha lá. A rainha ali vai sem problema. Derrubou bastante coisa, caiu. O guardião ali vai finalizando ali as últimas coisas que aparecem na vila Sobrou 200 ali de, de Elixir Um pouquinho vai cair agora Tá GG, já pegamos bastante coisa, né? E aí pra finalizar o nosso guardião ajuda também a pegar mais um pouco de, de Elixir ali Guardião contra Arqueira Contra a torre de Arqueiras ali, ó Vai batendo ali Vai ser briga até o final Cabo caiu, guardião Caiu o guardião, mas pegamos 600k de ouro Muito bom E pegamos quase todo o Dark, muito legal Farm com fantasma real Bora pra outro, então? Só vamos Ó galera, nós mais um de 600k aqui 600k de ouro Bom, vamos pra briga, né? Tô precisando de um ouro ali pra dar uma ajuda na minha, na minha vilita Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui, ó Esses muros aqui Pra poder liberar E também a gente abre aqui do outro lado Pra se preciso também passar a gente conseguir e aí a gente vai fazer o quê? Vamos de novo Abrir aí, ó, os nossos Fantasmas, camaradas ali Que beleza, botar nossa rainha aqui também Botar nosso guardião E vamos ver aí o estrago que eles vão fazer, ó Já vai botando ali o rei pra dentro também Já vai ali com tudo E olha isso, olha o que é de fantasma Mano, os fantasmas estão muito fortes realmente O negócio tá louco, vamos dar aquela ajuda ali Pra salvar, pra eles não tomarem um dano O guardião ali dando aquela salvada neles E aí a gente tem a... a... Rainha Arqueira também indo na sequência Com muita vida pra cima Pra poder limpar também essa vila O farm tá muito forte com ele Vocês estão vendo aí, não é brincadeira Já coloquei minhas Arqueiras ali Agora vai sobrar, mano. vai sobrar Olha o que acontece, meu amigo É muito o, o Rei Esqueleto tá bonito pra caramba, hein Na moral, vou ativar aqui o poder da Rainha Porque meu amigo, já foi, né Essa vila aqui já caiu, não tem jeito Os fantasmas aqui Resolveram a parada então, é GG, mano Fantasmas também Fantasmas reais estão ali muito fortes O Rei Esqueleto Também tá muito legal Então aí, um farm pra vocês diretamente da Alemanha Aqui em Hamburgo, no Mundial de Clash of Clans. Olha o moletom que eu ganhei aqui ó, Muito bonito Aqui tá o Totem com tudo no Mundial Tem muita gente aqui E é isso, rapaziada, conseguimos finalizar E tá top demais Bom, pra vocês darem uma olhada no loud, É claro, eu não vou sair sem mostrar pra vocês Olha isso aqui Dá uma olhada, um loungezão gigante, por isso que tava meio complicado aí o, o áudio. Mas é isso, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis, um abraço, falou, fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se, inscreva-se.